amigos aventureiros galera hoje eu quero fazer um teste com a XRE 190 na verdade vão ser dois testes ao mesmo tempo vai ser o teste de consumo de combustível na estrada, andando em alta e também o desenvolvimento dessa moto na estrada e tá até bom porque tá um trânsito então provavelmente vai ser necessário fazer umas ultrapassagens O vídeo vai ser um pouco longo, mas vale a pena Se você não for inscrito no canal, assiste até o final para ver se você gosta do vídeo Os vídeos aqui do canal são que eu faço testando a moto Eu faço viajando na moto, passando em areia, lama, poeira, asfalto Então são esses estilos de vídeos se você gosta, se inscreva aí, tá bom? Então bora lá. Vou começar arrochando logo aqui ela. Olha só, ela tem uma boa arrancada. Às vezes nesse vídeo eu vou ficar um pouco mais calado por causa da aqui da devido da velocidade. Também pode surgir mais um pouco de ruído aí do que o normal. Olha só, ela já está indo a 115 km por hora. Agora tem uma fila de veículos aqui. Vamos ver se a gente consegue ultrapassar eles, porque ultrapassar veículo não é fácil. Porque essa moto, embora ela seja muito bom desenvolvimento... Mas a, a velocidade final dela é baixa. Então, às vezes, você vai ultrapassar um veículo desses e eles não deixam ultrapassar. Daí a importância de você estar tá assistindo esse vídeo para poder você conhecer. Ah, eu não zerei. Eu não zerei aqui o, a quilometragem média. Eu vou zerar aqui, ó. Eu vou zerar aqui porque senão como é que vai saber? Pronto, zerei. Aí dessa forma vai ter como saber qual que é a ah. quilometragem média com um litro de combustível. Olha só, tem uma arrancada muito boa. Aí sim, agora vamos saber qual que é a quilometragem média, né? Então Na estrada Olha só, aqui ela já tá indo a 120 122 Lembrando que eu não vou deitar na moto Eu não vou deitar porque isso aqui se a gente for fazer uma viagem É dessa forma mesmo, né? Eu já fui uma viagem no Jalapão com ela. Jalapão é a região aqui de palmas. Aliás, é uma região aqui do Tocantins. Bastante conhecida. Só que eu fui com garupa. Eu, com... eu levei a minha esposa. E mesmo com garupa desenvolveu bem. Não, acho que não é a mesma coisa. Né? E nesse trecho que eu estou fazendo esse vídeo aqui, ele é muito difícil para a gente conseguir desenvolver a velocidade na moto. Não é muito fácil, eu não sei o motivo exato, mas aqui é um trecho difícil. Qualquer motoqueiro que você conversar, ele vai te falar a mesma coisa e sente dificuldade para colocar uma velocidade máxima que a moto consegue atingir mas aqui agora nós estamos indo a 120 km por hora é uma velocidade boa né para ser uma moto 190 só que o consumo de combustível com ela Atacava mais acelerada, na aceleração máxima, é alto. Não achando tão baixo, mas vamos ver no final. Olha só que visual bonito esse aqui. Eu acho bonito demais as escadas então, Aqui já está aí nas quase 130 Não deu de acelerar mais Porque tem esses carros aqui na frente Esses veículos vão acabar atrapalhando Mas ali foi em 128 km por hora Vou tentar passar esses veículos para poder ir embora. O trânsito está intenso aqui, mas a estrada é isso aqui mesmo, né? veículos. Tá vindo umas motos lá, vou esperar eles passarem para não poder ultrapassar. Agora tá vindo o último lá. agora ver como é que ela se comporta. Ah, vem mais outro lá. Muita moto. Aí vem mais outro veículo outro carro lá é um pouco difícil para ultrapassar porque tá vindo muitos veículos no sentido contrário mas depois daquele de ir bora ver como se comporta na ultrapassagem olha aquele do gol ele pisou ó. boa para fazer as ultrapassagens, já está indo aqui a 120 km por hora 125 uma coisa que eu achei bastante interessante nessa moto é o, são os freios também ela é muito boa de freio Se tiver a oportunidade, eu vou mostrar a frenagem dela Também Lá no final do vídeo, eu vou mostrar a frenagem dela para vocês No asfalto Porque já tem um vídeo aí mostrando todas as frenagens Na estrada de chão Mas eu quero mostrar a frenagem no asfalto com alta velocidade né? Que não é tão alta assim a velocidade na 120 e eu tô com um acelerador frouxo por causa desse carro que vai aí na frente que esse aí eu não vou dar conta de ultrapassar ele né Esse é o Corolla eu vou parar um pouco aqui para ele poder ir embora mas aí eu vou eu vou mostrar aqui a frenagem tanto que é boa olha só a frenagem no asfalto porque ela é freio ABS eu vou deixar aquele veículo embora porque tava, ele nem vai embora e estava atrapalhando eu mostrar realmente o desempenho da moto, né? Bora ver agora é capaz de daqui a pouco alcançar ele de novo. Aqui está aí na cento e quinze. Uma velocidade boa. Olha aqui está aí na cento e vinte. 122, 123 Agora vai ter uma subida ali embora ver com quantos quilômetros ela sobe Com a velocidade que ela sobe, aquela subida ali É um local perigoso desses carros entrando Olha só, ela está subindo a 106, 105 104 É uma subida não, Acho que não dá para vocês verem aí ó. Mas é uma subida inclinada 102 Ela terminou a subida aqui com 102 km por hora Ou seja, é boa Porque a maioria das motos de baixa cilindrada Elas caem para 90, 80 que ela já foi no 127 e vinte e sete já alcancei novamente o moço do corolla. <risos> Sinal que a moto desenvolve bem, É, até que ele não segurou. Muito boa para ultrapassar, muito boa mesmo. Lembrando que eu não estou deitado em cima da moto, Porque se eu quisesse dar um top speed nela Eu teria que deitar porque aí sim Mostraria a velocidade máxima, né? Olha só, a curvona aqui Ela está em 128, 129 125 agora Vamos ver aquela subida lá Com quantos que ela vai subir 120 118 A subida bem inclinada Agora ver o final da subida Quanto que ela vai chegar 104 ela chegou a 104 km por hora Não cai tanto. Agora Se você vai quiser, querer, quiser viajar Com garupa O desenvolvimento é bem menor Ela não é uma moto muito boa Para você viajar com garupa não Agora eu estou olhando se não vem nenhum carro atrás Vamos fazer mais um teste de frenagem aqui agora. Olha só a velocidade. Estamos indo a 115. Precisou frear. Ó. Precisou frear. Uma, uma freada de emergência. Eu não sei quantos metros percorreu. Mas foi bom. Olha só. Só que olha o consumo dela andando atacado: 26 km com 1 litro de combustível. É um consumo um pouco alto. Mas, tá andando exigindo bastante da moto, né? É lógico que numa viagem longa vai ter trechos que você vai andar mais devagar essa média vai subir. E aqui é na gasolina estamos rodando. Então, falou pessoal e até o próximo vídeo.